Opa, então, esse vídeo vai ser um pouco diferente do habitual, porque eu tô fazendo ele pra dar uma opinião mesmo. Mas diferente dos canais de opinião, eu não tô farmando por cima de treta e coisas acontecendo. O que eu quero opinar é sobre crescimento, reconhecimento e potencial dos canais. O que basicamente te faria um canal bom. Bora lá? Bom... Cada pessoa tem seus padrões sobre achar um canal bom ou não. Algumas acham que um canal bom é aquele que tem uma edição toda trabalhada, cheia de efeitos visuais, transições e tal. Outras gostam de neons queimando sua retina nos vídeos. Outras gostam de algo mais minimalista, porém trabalhado. E outras acham que só uma gameplayzinha rolando de fundo já é suficiente. E isso nos deixa muito confuso, porque queremos agradar todos esses padrões. ficando uma bagunça. O pior é que cada opinião é diferente da outra. Pois se a pessoa quer uma edição super trabalhada, cheia de efeitos visuais, ela não vai se agradar com uma gameplayzinha de fundo. Se a pessoa quer neons queimando na sua retina, ela não vai gostar de algo mais soft. E se ela gosta de algo mais minimalista, não vai gostar nem dos neons e muito menos da edição totalmente trabalhada. Com muitos efeitos. Se você é a EA youtuber que quer agradar realmente todo mundo, esse vídeo é pra você, porque eu sei que é complicado e realmente possível. O porquê? Ninguém nesse mundo consegue agradar todo mundo. E o nosso esforço é feito na tentativa de agradar apenas uma grande porcentagem. Por isso existem votações. Tipo assim, se o seu canal girasse em torno de uma pessoa em específico, por exemplo, o Goalart, com aquela gameplayzinha enjoativa dele de fundo, você não vai conseguir agradar nenhum dos lados minimalistas. Os amantes de neon ou amantes de edição complexa. Mas se você chegar para o seu público e perguntar o que eles querem ver, pelo menos alguma hora vai ter uma porcentagem maior e tal voto. Como, por exemplo, uma edição mais minimalista, que pelo menos pra mim é a melhor coisa. O meu público gosta desse tipo de edição, pelo menos em mim. Eu não copio ninguém, ainda mais que eu só... Tá, errei aí. É o Microsoft quem tá me copiando, gente. Eu só me inspiro em alguns aspectos. Modifico pra ficar a minha cara e introduzo no canal. Então, você sabendo ou não o que o seu pessoal prefere, o que vai te fazer um canal bom não é só edição. Porque tem muita gente que comete o gravíssimo erro de fazer merda na edição e dizer que eu estilo próprio. Isso precisa acabar logo pra que os canais comecem a estourar. Porque o que eu vejo por aí é muita gente que não sabe editar. E muita gente que, por exemplo, edita bem. Mas exagera demais em efeitos visuais e ativa minha labirintite. Porque isso também é um problema muito real que é ataca mais de 2 milhões de pessoas por ano aqui no Brasil. Ou seja, se você exagera demais nos efeitos, imagina só o gente com labirintite você vai fazer passar mal. É a mesma coisa que epilepsia, pelo menos na minha opinião. Você tem uma edição muito exagerada se o pessoal gosta? Legal, mas não se esqueça de colocar um aviso de labirintite nos títulos. Mas não se esqueça de colocar um aviso de labirintite nos títulos, por favor. Porque o labirintite pode ser algo sério. E a minha avó é um exemplo disso, porque ela quase morreu quando teve uma crise, porque o guarda-roupa caiu em cima dela quando ela tombou nele. Mas parando de falar sobre o labirintite, mesmo que as pessoas não sofram disso, pode ser desconfortável e até mesmo irritante muitos eventos visuais como tremer a tela e tal. E pode ter certeza de que só suavizar um pouquinho não vai fazer diferença e seu público vai continuar gostando. Também tem a formulação e didática do roteiro, os termos que você utiliza, o seu português, dentre outras coisas, isso tudo tem que ser elaborado por você, porém, adaptado de uma forma que agrade seu público. E também e não se esqueça de ouvir as críticas construtivas e elogios, porque é assim que você vai saber quando o bolo tá no ponto. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal e comenta alguma coisa aí sobre o que achou é do vídeo. Não se esqueça de compartilhar com algum amigo e ir abusando muito na edição ou não. Mas a resposta para o que você espera no título é que... O que te faz um canal bom é ser você mesmo.